Olá you... galera, tudo bem com vocês? Miguel Alves aqui, muito bem vindos a mais um vídeo do canal Miguel Alves Empreendedorismo Digital Pessoal, fica comigo, assista essa nota, Afinal, esse conteúdo vai ser muito foda, né, para quem tá precisando aqui de fato, né, de instalar o pixel do Facebook dentro do WhatsApp Então chega de queimar grana, chega, chega de poder perder estratégias e processos, ok? O pessoal cria somente, simplesmente, ok? Pega um link de WhatsApp, cria e empurra lá dentro e jeta lá dentro do da conta de anúncios então, queima grana, tá? Fica sem processo, fica sem fazer estratégias e não sabe o porquê, o real motivo. Então, pensando nisso aqui, eu resolvi te ajudar com esse vídeo, com esse conteúdo, beleza? Se você já gostou da ideia desse vídeo, deixa aqui embaixo aqui, ó, deixa aqui embaixo o seu comentário, tá? Deixa aqui embaixo aqui, já se inscreve no meu canal, deixa o seu like no seu comentário e não esquece de poder ativar o sininho para ser sempre notificado, né? Quando eu lançar um vídeo novo para você aqui no nosso canal, beleza? Então, bora pro nosso vídeo que é a parte que eu gosto de poder entregar para você, bora! Então pessoal, aqui é o seguinte, é né? bem rápido mesmo bem simples, um vídeo bem intuitivo para você não perder tempo, tá? Essa ferramenta aqui te propõe, tá? A você gerar um link, tá? E dentro desse link você colocar o, o pixel do Facebook, né? Para você começar a gerenciar com mais clareza, ter mais resultados, tá? De métricas e você trabalhar e você trabalhar suas estratégias de marketing de forma alinhada e profissional e vai te gerar muito mais resultado dessa forma que eu estou passando para você, tá? Então, aqui eu vou deixar o link para você dessa ferramenta aqui embaixo da descrição do vídeo, tá? Para você já clicar, já cair direto aqui nessa página aqui, tá? Nessa página aqui, beleza? Então vai te ajudar demais. Então você vai vir aqui, ó, tá na ferramenta campanha, tá? Você vai vir, ok? Vai colocar aqui o seu número de WhatsApp, certo? Coloca. Aqui você vai pegar o ID do pixel. Então você pode estar pegando aqui, ó, no teu gerenciador, tá? Você vai vir aqui na aba aqui, pixel, certo? Você vai copiar, ok? E vindo aqui, você vai colocar aqui dentro o pixel, beleza. E aqui você vai copiar aqui uma mensagem você vai fazer um e aqui você vai criar uma mensagem especificamente para você. Tá, Eu vou colocar aqui, ó. Sim, tem interesse de produto, tá. Mas aqui lembrando que você vai colocar é uma mensagem, né? Bem interessante, tá? De acordo com o teu produto ou serviço, tá bom. E feito isso aqui, você vai vir aqui, ó, em gerar link, clica, beleza. Então, nosso link aqui já foi criado, já foi gerado. Você vai poder copiar agora o link prontinho tá você vai poder levar agora esse link ok para dentro da tua conta de anúncios ok e lá você vai colocar certinho bonitinho que na tua campanha de anúncio você vai conseguir ter as métricas profissionais as métricas que a gente precisa para trabalhar suas estratégias de marketing dentro do facebook é beleza muito um bem intuitivo bem rápido espero, espero que você tenha gostado demais de coração beleza e se você gostou, deixa aqui embaixo o seu comentário, que vai ser muito importante eu saber sobre a tua opinião aqui em meus vídeos, beleza? Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.